With great power comes great responsibility. Yes, learners. I am Spider-Man. What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, seu professor de inglês online e o um mensageiro da Brilhagem, e hoje nós vamos ver aqui três lugares destruídos pelo Homem-Aranha, pelo Spider-Man, em algum em alguns dos seus filmes. E tem a ver com o inglês? Sim, porque são lugares muito muito visitados. Né, por turistas, tem muita história, e quando você estuda um idioma, é importante você conhecer a cultura, né, a história de alguns monumentos, lugares, até para ficar por dentro uh, da, da cultura dessa língua né, que você está estudando. Então vamos lá, primeiro lugar que foi destruído em um dos filmes aí do Spider-Man. E o primeiro deles é o Washington Memorial, em Washington, D.C. Esse Washington Memorial fica em Washington, D.C. e foi exibido no filme Spider-Man, Homecoming, Spider-Man, Homecoming, que significa de volta ao lar, né? Home, casa, lar, coming, voltando, de volta, né? Nós temos aí o Spider-Man destruindo uma parte do, do obelisco, né? O obelisco em inglês é obelisk, obelisk. E esse é obelisco de Washington, é, ele foi feito em homenagem a George Washington. Olha só que coisa, hein, George Washington. E esse daí é o obelisco mais alto do mundo. So it's the world's tallest obelisk. It's the world's tallest obelisk, o obelisco mais alto do mundo, ok? O segundo lugar que foi destruído aí num dos filmes do Homem-Aranha fica em New York City, fica em Nova York. E esse lugar se chama, tá aqui a cola, Staten Island Ferry, Staten Island Ferry. Pra quem não sabe, ferry é tipo um barquinho, né? Esse barquinho que tá aparecendo aqui, ó. Muito bem, o um barcão na verdade, é Uma embarcação. E nessa cena, o Spider-Man ele luta contra o Vulture. Vulture significa abutre, tá? Vulture. E eu vou explicar um pouquinho sobre este ferry. Olha só que curioso. Pra quem não sabe, Nova York é composta por cinco bairros. Aí a gente chama de boroughs. Five boroughs. Cinco bairros, né? Vilas e tudo mais. Que são eles? Manhattan, Manhattan, Brooklyn, Brooklyn, tô olhando minha cola aqui, ó. Queens. Queens, The Bronx, The Bronx, e tem o Staten Island, Staten Island. Essa Staten Island é uma ilha que fica bem afastada dos outros boroughs, e não tem metrô que ligue a Staten Island com os outros lugares, não tem. Por isso que existe este ferry que é essa embarcação, né, que faz esse transporte dos moradores, né, todos os dias. O terceiro lugar que eu selecionei aqui, que foi destruído nos filmes do Homem-Aranha, eles adoram destruir os lugares, né. <SILENCIO> e essa luta aí é, um, é clássica, né, o Spider-Man lutou contra o Electro. Electro, que é aquele vilão com as eletricidades, né? Tudo Electro, né? O nome diz que ele pega os cabos, né? faz assim... Eu já tive o prazer de visitar este local, né? Eu e minha esposa na minha honeymoon, na minha lua de mel, e outras vezes também. E aí algumas curiosidades, porque Times Square, se você não parou para prestar, prestar atenção, Times Square significa praça do tempo. Times Square, praça do tempo, né? Porque Times é tempo... Né? É... E Square é praça. A Times Square está localizada entre a Broadway e a Sétima Avenida. E essa é uma área comercial onde os prédios instalam grandes telões, né? tudo bem iluminado, com o um fim de publicidade. Né? Então, quando você anda ali na Times Square à noite, nem parece que está à noite, porque é tanta luz que vem dos, do, do, dos, do, dos billboards, né? que são aqueles... Uh, billboard são os letreiros, né? Não vai falar Outdoor, tá? Porque Outdoor é o lado de fora, Billboard é aquele letreiro, tá? Mudei sua vida, né? Então é Billboard. É tanta iluminação que vem deles que parece até que você tá, tá, que tá de dia. Então não precisa nem de luz dos postes direito É muita iluminação, muito legal Eu separei aqui mais duas cenas muito legais Do Spider-Man que é, que é Aqueles primeiros Spider-Man com o Tobey Maguire Aquele ator lá, sabe? Primeiro Spider-Man com o Duende Verde, né? Que a primeira é do, do, do trem A cena do trem foi muito legal foi num, num, Nos trens lá de Nova York Não sei agora qual que é a estação E tem também aquela cena que foi cortada que envolve aí as Torres Gêmeas, World Trade Center, lembra do World Trade Center? O Spider-Man, ele colocava ali um helicóptero preso né, na teia entre as duas torres. Então eles resolveram cortar, obviamente por causa do, do ataque terrorista né, que teve na, nas Torres Gêmeas, mas é uma cena muito bacana também. O que, que mais te surpreendeu neste vídeo? Você sabia de todas essas curiosidades aqui? Sabia? Coloca aqui embaixo qual que você mais gostou. E me diz também se você vai assistir o novo Spider-Man. O novo Homem-Aranha que está chegando. Spider-Man Far From Home. Que é o nome do novo filme, né? Far From Home. Em português, longe de casa. Você vai assistir? Are you going to watch this movie? So... Please leave your comment right here. I'm going to be so happy. I'm going to be so glad to answer you back. Okay? E é claro que eu não posso terminar o vídeo sem antes falar aquela frase famosa, né, do, do tio do homem aranha, Uncle Ben, uh, with great power comes great responsibilities. Ou seja, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ok, Então é isso aí que nós temos que que que é isso aí. <risos> so that's it for today. Thank you so much guys for watching. E, e lembrem-se todos vocês, lembrem-se.